Grande matriarca Tirsa, o que ela faz aqui? Ela pretende proibir o ritual? Não, não, não, levante-se. Já está na hora, e sim.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 e a você. Estou aqui, e aonde você for, eu irei junto. Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli E aí galera, como que vocês estão? Eu espero que 100% E a nossa nova jornada é como prometido O Horizon Zero Dawn, tá? Eu já queria muito trazer pra vocês Em 4K e 60 frames Parada maravilhosamente bonita E vocês viram que no começo aqui a gente viu ali uh, uh, A benção da Eloy, né mano? Toda essa ligação com as matriarcas Essa parada inicial, tá? Então ó, lembrando que a gente vai fazer episódio de 30 minutos, igual a gente fez com o Metro Exodus, As DLCs do Metro dos ainda vão ser postadas em breve Certo? Mas a gente vai começar aqui com Horizon Zero Dawn, eu vou focar 100% nas missões Principais, tá galera? Por quê? Porque vai ter Resident Evil 8 chegando Tá? Em breve, a gente vai começar A série dele em 4K aqui também Pra não ficar tão pesado, belezinha? Então vamos lá, vamos começar o game aqui né? Na história difícil, normal Vamos começar tudo normalzinho, tudo beleza Nossa, o game tá maravilhoso Eloy! Cara, não, cara. Olha isso. Um detalhe que eu prestei Muita atenção aqui é, é no CG do jogo, né? Nas cutscenes ele ele fica mais bonito graficamente, né? Na, na naturalidade, na naturalidade da gameplay do que nas cutscenes. Olha isso, velho. Você é um grande coletor, não é, jovem Bast? Agora vai ver se encontra um pouco mais, hein? Nossa, tá muito bonito, mano. Ótimo, você foi muito bem Crianças, venham comigo Nossa, eu odeio essa parte, velho Ela Eles é que a não deve mão. ser evitada Isso oh, Vamos lá Vamos lá nossa, tá muito bonito. Um tipo de... caverna? Um tipo de caverna. Tá lindo, hein? Olha isso, velho. Meu Deus, reflexo. Tudo maravilhosamente bem. Vamos lá. Começamos. Entrem na caverna. Um presente do passado. Legal. Parece estreito, mas eu acho que eu passo. Deve ser uma ruína do mundo metálico. Um dos lugares antigos. Cara, tá muito lindo, velho. O detalhe do cabelo dela tá muito da hora. Tá muito bonito. Nossa, que doideira, né? Bom, vamos lá. O nunca nesses lugares. Lembrando, galera. Que achar uma saída. Tá. Que tem outro canal meu lá que chama Puri Play tá? É, se vocês quiserem assistir Essa gameplay sem comentário, sem facecam Vocês podem assistir também Eu vou provavelmente renderizar o vídeo Sem facecam e sem comentário No próximo dia pra poder postar Lá pra vocês, beleza? Aí eu compartilho aqui no comentário fixado Em breve Nossa, tá lindo demais E ó, eu instalei o jogo no SSD M2 Pra gente ter uma experiência bem Bem, tipo, nova geração mesmo Tá ligado? à frente. Tudo bom. Vamos lá. Tem algo mais à frente, vamos explorar. O que é aquilo? Alguém morto. Tem algo brilhante ali. Isso. Uhum. Ative e desative o foco apertando R3 Tá, legal Encontre uma saída Vamos lá Uma porta de metal Fechada Talvez o dispositivo que eu achei Me ajude Lá vamos nós, né Vamos abrir a porta mais luzes. Tá, tem uma parada de lá, né? Vamos explorar aqui então. Vamos ver o que, que tem pra gente abrir aquela porta. Virar cadeado lográfico no sentido horário. Virar arcadeado. Ah, tá. Deixa eu ver uma coisa aqui. Uma forma. Ah, Ela se liga à tá. porta de alguma maneira? Tá, então vamos colocar pra baixo. Ah, Mudou desbloqueou de a porta. Bora lá. Bora lá que a gente já vai avançar. Tadinha, mano. A história de Eloy é, nossa, é muito, assim, A porta mudou de profunda porta também. também, né, mano? E eu sou meio chorão, velho. Vocês estão ligado que, nossa, é... tem umas histórias em jogo que é muito louca, velho. Olha ser. isso aqui, velho. Mano, tá muito lindo o jogo. Vamos lá. E o dispositivo Peraí. Tem um dispositivo Igual ao que eu achei Sim, analise Tá Você acha que eu quero isso? É o melhor que eu posso fazer Ele tá atrás de você Oi Parabéns Isaac O papai ama muito mesmo esse garotão Olha, o papai não pode estar aí com vocês, mas Ainda dá pra comemorar, né? Claro que sim